Pensei à rua, estava muito frio, muito vento, muita chuva e eu vi várias coisas no chão, eu faço sempre as boas ações, né? vejo uma pedra no meio caminho, me tiro para o lado. Pois vi um saco cheio de pão, fechado, os pombos a quererem comer e aquilo tudo fechado não servia para ninguém, dei-me trabalho de abrir o saco tirar o pão para os bichos comerem, em honra de Cristo Jesus. Depois vi uma fita, daquelas fitas que são pegadas, fitas plásticas que muito perigosas a pessoa pode cair tirei e meti no caixa de lixo. Eu faço sempre estas coisas em honra de Cristo, somos cristãos, temos que espalhar o amor. Mas onde eu queria chegar é que depois cheguei ao supermercado, tem uma rampa, caí, tiveram que me levantar, felizmente não me magoei, esse é o ponto. Será que os meus dias estavam ali? Cristo Jesus meteu a mão por baixo, né? segurou-me os anjos enviados do Senhor Pai, não sei. O que eu sei é que o nosso tempo é para espalhar o amor, porque não sabemos que tempo